I'm going to be a to of Quando eu cheguei, eu fui deitar, ele tava aqui no bar trabalhando. Aí ele subiu e falou, corre amor, corre, põe uma roupa aí, vamos pro hospital. Eu falei, que hospital? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa com o Lucas o parceiro mano. Passa o carro, o cachorro tá tirando o carro, ele né? vai jogar ele pra dentro do carro. Dá licença aí, ó. O cara tá tirando o carro da garagem lá, rapaz Quando a gente chegamos lá, meu filho já tava sem vida. é que demorou de de me atender. Eu vi os amigos dele tudo chorando, eu falei, aconteceu alguma coisa com o meu filho? Não, Fernando, ele tá bem, não, Fernando, ele tá bem. Eu falei, eu tenho certeza que ele não tá bem, aconteceu algo com meu filho, você não quer me falar. O Lucas tava onde? Não, Fernando, ele tava no aniversário da filha do William, mas aí o aniversário, aniversário acabou, aí nós fomos na baladinha que tinha lá embaixo no fluxo na rua. Aí, a primeira vez, a polícia veio, começou a jogar bomba e nós corremos. Como sempre eles fazem isso, e não voltava mais. Só que dessa vez, não deu 30 minutos e ele voltou de novo. Quando ele voltou, a gente, vamos, cuzão, vamos correr, vamos correr. Corre, não para, não para. Corre, não para. Mas aí meu filho correu, ele não conseguiu. E aonde foi que atingiram meu filho com um tiro? Um tiro fatal, a queima-roupa de perto. Oh, vai, foi isso gente. que o policial falou pra mim e falou pra ele. E o médico falou pra mim que colocaram pra matar meu filho. Quem atirou, Diz que foi a polícia que atirou, porque não tinha ninguém. A multidão toda correu, era a polícia correu. que estava atacando a multidão. Eles já foram ali para deixar uma vida, para deixar concluído que não ia ter mais baile ali, para falar, ó, aconteceu aquilo ali com aquele rapaz, para não ter mais. Mas eles não sabem que eles matam um pai de família com um filho de um ano para criar. Eles não sabem disso. Eles pensam que só tem bandido no baile. Eu sou trabalhador, o rapaz era trabalhador. Com nós só tinha trabalhador, não tinha nenhum bandido. Eu vou lutar, filho, até as últimas com você, filho. A mãe vai lutar, pode ter certeza, de lá você vai estar vendo filho. Não vai ficar assim, filho, a mãe vai lutar. A mãe vai lutar, filho, porque hoje é você. Amanhã vai estar outro aqui, filho. Não pode deixar acontecer isso. Eu tô vendo o filho dela como se fosse o meu que tá aí. Como está recente, faz dois meses que meu filho morreu, eu estou sentindo a dor que ela está sentindo, é a mesma dor que eu senti. Isso aí eu acho que tinha que acabar, porque não é justo tá, esses policiais tá tirando a vida num ser humano, de um jovem que deixou a filha uma a mulher. Entendeu? Acabou com a vida da mãe dele, como acabou com a minha. Tá, até hoje eu choro muito pela vida do meu filho. Foi uma vida roubada, tiraram um pedaço de mim, é a mesma coisa da Fernanda. Eu espero que isso acabe, que tenha a justiça, que tenha a justiça de Deus, mas tem que ter a da terra também. Tem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 <laughs> <laughs> <laughs> ai senhor eu meu filho meu filho Thank you.